Antes de começar o vídeo, eu queria muito agradecer a vocês, porque graças aos retweets, doações e mensagens de carinho, o Matheus conseguiu operar o Kai. E olha como ele tá fofinho com o cone, mesmo sendo desconfortável. Mas se operou é porque tá bem. O Matheus também tá começando a perceber que o olhinho do Kai tá reagindo ao reflexo. Ou seja, ele potencialmente tá recuperando a visão, o que seria bem difícil. O Matheus tá muito feliz e o Kai também. Obrigada mesmo pela ajuda. Bora lá? Nopa, então, se tem algo que vemos praticamente todos os dias tendo Twitter, Instagram, outras redes sociais, são empresas tweetando, como, por exemplo, a conta do Guaraná Antártica, da Pepsi, da Microsoft e outras por aí. Mas se você acha que elas tentam agir como empresas sérias, tweetando diversas vezes seus produtos e tal, bem, quando o assunto é Twitter, elas tentam ser um pouquinho mais diferentes. Onde é que eu acho que mais se encaixa com o que eu disse é a do Guaraná Antártica. Porque os caras também tentam ao máximo se mesclar com os jovens de hoje. O que até que é interessante a empresa fazer. Mas infelizmente eles não sabem interpretar muito bem o papel. Se vocês procurarem por contas no Twitter, as pessoas sempre tentam ser bem descoladas e acabam sendo até naturalmente assim. Ninguém em pleno 2021 no Twitter usa exclamação, alguns usam gigas, outros nem chegam a acentuar as palavras e prestar atenção em maiúsculas e minúsculas. Praticamente é assim. Porque no Twitter é real o povo dizendo algumas coisas que pensam algumas vezes até demais. A conta do Guaraná tenta se mesclar ao máximo com os jovens do Twitter de hoje em dia. Usa apoio em algumas postagens, ignora as maiúsculas e minúsculas algumas vezes, mas ainda assim é algo meio robótico. Eles usam memes que não tem graça ou não fazem contexto, ou seja, Memes de pai, de vó, praticamente isso Coisas que se você mandasse pra sua avó Teria uma chancezinha dela de dar risada Na maior parte das vezes Os memes que eles usam são com imagens aleatórias Ou templates, mas mesmo assim Sempre tentando sair um pouco do foco de que é uma empresa e tal Alguns de vocês já sabem O porquê de as empresas tentarem se mesclar Mais aos jovens e outros não Mas seguindo a minha linha de raciocínio Todas querem ter um diferencial E esse diferencial acaba sendo pra todas Ao mesmo tempo a proximidade aos jovens de hoje em dia Porque não é que eles entraram com aqueles memes clássicos de template até um pouco sem graça, os antigos adultos nem faziam questão de saber o que é isso. Mas agora que os adultos entraram pra onda do iPhone e antigos memes, nós já estamos fartos disso e queremos novos memes que realmente tenham um senso de humor. Por isso alguns acabam deixando as contas de empresas, principalmente a do Guaraná de lado. Tanto que até existe uma conta no Twitter especificamente pra avaliar as piadas e tweets da conta do Guaraná. Mas essa conta não é tão ativa e geralmente posta coisa menos justo o que o pessoal quer. Então as avaliações sobre os tweets. Mas ao mesmo tempo que os tweets do Guaraná Antártica parecem sem graça, que só postam memes genéricos e tenta se diferenciar de outras empresas, como dito, eles estão vivenciando a era onde esse tipo de meme já não é algo muito desejável por um lado. Mas ao mesmo tempo que postam memes de idosos, de pais ou de adultos sérios, eles tentam se mesclar com os jovens. O que ao mesmo tempo que tenta sair do padrão de uma empresa normal que só posta por publicidade, isso satura o próprio Twitter do Guaraná, pelo menos na visão dos jovens. Então o vídeo foi esse? E cara, querem saber onde é um desafio que eu tô fazendo comigo mesma? Procurei diversos programas apropriados ou não pra criar documentos de texto e assim? Tô cada dia escrevendo um roteiro em um lugar diferente. Então sempre que nos finais do vídeo contarei em qual programa fiz o roteiro. Dessa vez o roteiro foi feito no Black Notepad. Abraços!